Minha matéria preferida é pintar e desenhar no quadro. A Agatha é uma criança carismática, ela gosta de fazer tudo, andar de bicicleta, ir pro colégio então chega ela chora por aí quando não tem aula, às vezes, né? Nós não imaginávamos um ano diferente, mas aconteceu. Nos perguntávamos como é que nós vamos fazer para alcançar essa criança. Essa criança não pode ficar sem estudar. Nós tivemos a brilhante ideia, enquanto equipe, SEMED, de fazer um plantão buscativa. Nós envolvemos todos os diretores, então eles foram nossos multiplicadores. 82 crianças nós conseguimos rematricular. Vamos lá com mais uma missão? Vamos lá. Nenhum aluno nosso da rede ficou sem ter as informações necessárias para continuar com as suas aulas. 90% dos alunos estão tendo esse acompanhamento, essa participação nessas aulas. Um colega saiu de bicicleta e outro grupo saiu a pé. Nós estamos andando atrás. Eu estou com a camisa própria para andar no sol hoje, porque eu disse, bom, eu vou para o sol, então vamos vestir uma camisa adequada. E nós conseguimos alcançar muitos alunos que não conseguiram chegar até a escola. Além do trabalho, né, além da casa em casa, de entregar os materiais impressos, nós tivemos também que utilizar dos, das tecnologias digitais, como celular, WhatsApp, né, essas ferramentas que hoje estão disponíveis. Ela parou de estudar quando aconteceu uma, uma coisa assim de família, né? Eu morava aqui na Vigia, só que eu tive que ir para Belém. Aí ela ficou com, com a minha mãe e ela sempre me cobrou porque as crianças iam para o colégio, ela não ia. Eu fiquei feliz. Ficou feliz de voltar a estudar? Fiquei. Pois é, Praga, pela participar do ela participar dessas atividades né, do colégio, a professora sempre vem deixar aqui o material para ela. Às vezes ela fica um pouquinho, muito e depois vai embora eu ensino ela também, o pai dela ensina também um pouco, a gente vai se virando né, como a gente pode. Para nós foi uma surpresa, porque o diretor chegou e disse olha, a Agatha voltou, então é algo que para nós a gente fica feliz. Cada girassol que era plantado ali, nós batizávamos como uma criança rematriculada, uma criança que continuava na escola. Isso aí significa o direito da criança. né? E para nós esse simbolismo é cada girassol que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, é a nossa criança, construindo a sua própria história. O que você tem vontade de ser quando crescer? Advogada. É Quero é um futuro brilhante para ela, né? Se Deus quiser, ela vai ter. Eu vou ajudar ela.